Olá, meninas e meninas! Eu sei que você acabou de abrir esse vídeo, mas eu vou te pedir para fazer um exercício de pensamento comigo. Fecha o olho e imagina uma cadeira. Uma cadeira normal, qualquer cadeira que você queira trazer para a sua mente. Assim. Só que esvazia a mente coloca só essa cadeira aí no meio. Fez isso? Então abre o olho e vem que a gente está começando mais um vídeo do IE. Yeah. Bem, galera, esse exercício que eu trouxe é para a gente pensar um pouquinho que se só existisse o tipo de cadeira que a gente imaginou agora há pouco no mundo para fazer todas as atividades que uma cadeira está inserida, a gente ia ter problema. Se a gente usasse o mesmo tipo de cadeira para viajar, para estudar, para descansar, para dirigir, isso ia ser um problema, né? Bom, se para as mais diversas atividades que a gente precisa a gente tem diversas variações de um tipo de cadeira ou de assento, Bom, no plano material, aqui nas nossas encarnações, e no plano espiritual não ia ser diferente. Bom, a gente usou esse exemplo para falar justamente sobre diversidade e a importância dela, que é o que a gente vai continuar falando um pouquinho agora. Bom, galera, quando a gente vem aqui para o planeta Terra, o famoso terceiro planeta do Sistema Solar contando a partir do Sol, a gente sabe que aqui vai ter uma gama de seres muito diversos e muito diferentes que servem, claro, para diversos propósitos que a eles lhes convêm ou lhes servem. Se a gente pensa no reino... Posso continuar? Pode. Se a gente pensa no reino... Se a gente pensa no reino mineral, a gente tem diversos minerais aqui na Terra que têm composições diferentes e funções diferentes até para a nossa vida. A gente tem os metais, a gente tem as rochas, a gente tem, enfim, várias coisas que servem para coisas diferentes e estão lá por motivos diferentes. Se a gente pensa no reino vegetal, travei agora, hein? Se a gente pensa no reino vegetal, a gente também tem diversas plantas, algumas das menores, das maiores sequoias, até plantas carnívoras, por exemplo, que são os mais diversos tipos de vegetações que existem neste planeta e que também servem para um propósito. Se a gente passa para o reino animal, a gente sabe que também existem diversos animais aquáticos terrestres que voam, que também cumprem propósitos e que servem para, enfim, ter os seus papéis na cadeia alimentar e no equilíbrio do ambiente onde eles estão. Ah, Thiago. mas e o homem? No reino ominal não é diferente. A gente tem os mais diversos tipos de seres humanos vivendo aqui na Terra, passando pelas mais diversas experiências, nos mais diversos contextos culturais, fazendo as mais diversas coisas. E por que isso é importante? Do ponto de vista material, as adaptações e a diversidade da raça humana ela serve para que a espécie humana continue existindo aqui no planeta. Porque ela precisa se adaptar ao ambiente que ela está e ao ambiente não somente físico, mas também cultural, social e tudo isso mais. Mas do ponto de vista espiritual isso também tem uma importância. Se a gente pegar aquele exercício de imaginação que a gente fez agora há pouco e trazer ele para este contexto do ser humano, a gente também pode chegar a algumas conclusões bem interessantes. Se em vez de uma cadeira única a gente tivesse um único exemplo de ser humano e de existência no planeta Terra, será que a gente ia conseguir evoluir? Se a gente pensa que a gente reencarna para passar por várias experiências que vão acrescentar para a gente do ponto de vista tanto espiritual como moral e científico, qual seria a utilidade de na Terra existir só um tipo de ser humano para a gente encarnar em só um tipo de sociedade, em só um tipo de contexto cultural e social? A diversidade presente na raça humana, nos seres humanos, no homo sapiens que está presente na Terra é mais do que importante, ela é essencial para a gente conseguir passar pelas provas e expiações que vão render para a gente aprendizados que a gente precisa para evoluir espiritualmente falando. Mas aí eu pergunto pra você, se todo mundo se respeita e a diversidade é aceita em todo mundo, como é que ficam aquelas provas que, às vezes, passam por uma questão de intolerância ou de dificuldade nesse campo? Será que a pessoa não vai passar pelas experiências que ela precisava passar e não vai evoluir? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11, São Mateus traz pra gente que a desgraça precisa acontecer no planeta, mas ai daquele através de quem a desgraça venha a acontecer. Bom, isso a gente pode trazer pra nossa sociedade quando a gente pensa que já tá cheio de gente aí, participando de sistemas de exclusão e sistemas que segregam as pessoas com base nas diferenças. Se a gente pensar que a gente tem um papel de consolação e não de agressão, a gente pode se colocar no outro lado dessa moeda. A gente não precisa dizer que o ah, outro precisa passar por isso, então eu vou ter parte porque eu vou estar ajudando ele a evoluir. Não. A gente pode fazer a nossa parte de acolher, de ajudar, e ainda assim a justiça divina vai dar um jeito da pessoa passar por essa lição e aprender isso na trajetória espiritual dela. Então a gente não precisa ser aquela pessoa que vai jogar o lixo no chão argumentando de que, ah, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, o não vai ter trabalho. Ou então ser aquela pessoa que diz, ah, mereceu, não tinha que estar andando assim na rua. Bom, preciso lembrar vocês que no planeta Terra só dá para encarnar enquanto homo sapiens. E encarnando enquanto homo sapiens, nós já temos uma variedade de possibilidades que você pode viver e experienciar neste planeta. É importante que a gente respeite todas elas, que a gente valorize a diversidade, porque, mais do que importante, é essencial para a nossa evolução espiritual. Não precisamos ser aquela pessoa que vai oprimir, não precisamos ser aquela pessoa que vai achar estranho quando vê alguma coisa que é diferente da nossa realidade, do que a gente conhece. O que a gente pode fazer é pensar como a gente pode ser, como a gente pode ser boas pessoas, como a gente pode ajudar o próximo, independente da condição na qual ele se encontra. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, comentado e compartilhado aqui embaixo. A Vanessa... Ei, Vanessa, no último vídeo, eu sei que a diversidade é importante, mas você não falou para curtir, comentar e compartilhar, então fica esperto, obrigado! Nos vemos no próximo vídeo do Yeah! Yeah! Bom, bom, bom, bom, bom, bom, galera!